Olá, meu nome é Jonathan Pereira Matos, eu moro em João Sorá e estudo no colégio estadual Diogo Ramos e eu queria explicar uma técnica de xadrez para vocês. Fala sobre a capoeira e o xadrez. Na capoeira é, é igual... É, se, se você fosse um cavalo, assim. Ele faz ele, né? Daí, mesma coisa na hora que ele vai comer alguma peça, ele vai fazer um golpe. Tem uma roda, assim, ó. Uma roda, daí... Mesma coisa que ó, se a gente fosse a peça e que o adversário fosse outra peça, né? A peça inimiga. Tipo assim, se alguém tivesse ali, Dá pra você dar um golpe, essas coisas assim na capoeira. Você tá em círculo, né? A capoeira é igualzinha se você fosse as peças do xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez em casa. Antes eu tinha um tabuleiro lá de dama e, e trilha. Nós jogávamos muito isso. O xadrez eu sou bem mais bom que, o, que a dama. Eu aprendi na, quando é. Quando eu fui para o eu estava no mês de Pérez ainda. Né? Daí no segundo mês, eu. É, minha mãe comprou meu celular, daí eu comecei a jogar xadrez, aprender, daí. Daí eu ia jogando. Primeiro eu, tinha, eu começava a jogar dama. Daí a dama eu não conseguia bem jogar, depois eu fui para. Eu fui jogando, jogando, jogando, até que eu peguei as técnicas, ganhei dos mestres, essas coisas assim. Daí eu comecei a jogar na escola. Daí eu joguei, joguei, ganhei, né? Daí eu só fui ganhando. Daí eu conheci o Cássio. O Cássio convidou eu para jogar xadrez com ele, né? Eu, ele ensinou... é para mim técnicas, a técnica do, do pastorzinho que acabava com o jogador em um em três jogadas só. Eu tenho um primo chamado Afonso, e ele jogava comigo. E nós era nós nós ficava empatado, assim no xadrez. Daí, às vezes, um ganhava do outro. Nós conseguimos, conseguimos fazer jogadas com a técnica do pastorzinho. O pastorzinho usava a rainha e o bispo, né? Quando nós conseguia com o bispo, nós fazia com o cavalo. E ganhava com o cavalo. Daí dava cheque-mata rápido também. Eu fui jogando, jogando, jogando. E consegui a medalha de ouro em primeiro lugar no torneio que teve ali. Eu jogo. Eu jogo muito. Às vezes, às vezes eu vou convidar é, pessoas e elas não querem, né? Daí eles falam que, que eu sou muito bom, assim, essas coisas. Assim. Daí eu vou ganhar mais rápido deles, não dá graça jogar comigo. Essa é a minha história. Meu próximo passo é ganhar do Cassius. Nossa. Tchau.